do lado da. Como não morreu? Como não morreu? Mano, ele tá sem capa, velho. O esse ele morre, Tem mano. Tem uma Levanta. <risos> levanta ah não levanta já era pô! Ó, já vou por minha skin na né? minha M2 sabe cara pô. esses mano já como já é skin meu deus do céu não é possível a cara. minha é baixinha mas essa aí tá cara que tá aqui. skin do que é da M2 é. É. Tá muito Põe ah, na minha lá, pô. Aqui. aqui ó, deixa eu vou pegar vai, a minha aqui. Põe é. aqui ó. poxa tirando a gente? Eita! Ai! É aqui nós, hein? Sai, sai, sai, é sai, nós. sai! Sobe, sobe! Vai, vai, vai, vai! Vai, vai, vai, sobe, sobe, como. Vai, sobe! Quem foi? Que foi o vizinho? Olha isso! B2, tá ele! Eu vi, eu atrás. Você é, vai ficar roubando os nidos mesmo? O bagulho? Azar, pô. Cadê? Cadê os que lado? Que, que lado? Todo mundo. Que lado? Aqui na base não, tá não tem rocks, não. Que lado? Não, tem os. Uns... Você pegou o do lado de baixo? Não, Só tem que pegar de lá, pegar lá. O, o da pedra? Não, não, da pedra! Lá. Você pegou da pedra? Não, não, não peguei não. Ah, então deixa lá, pô. Eita, carai. Não é melhor eu pegar? Tem. Onde é que ele tá? Oh, manda. Mano. Olha lá, tá Onde na torre. Onde é que torre, ele tá? Ó, cara, ele lá ah lá na torre. Olha lá, dei trap no cara aqui. Aqui, ó, aqui Vê se é o med, esse bosta. Da torre, ô delícia, ô delícia. É agora. Sim. É de novo. É o, é o med, é o med, é o med. É o med? É o patrocinador dos hobbits Da torre ele tomou duas EZRED. Né? Beleza. É. Você nem não renderiza não, a casa viu? direito pra mim. É, tá se curando, tô vendo. Ele tá com um m 2 Vai um ruxa lá, cara. 3 Bolt. Caramba! É Como é que você é tá São vendo isso? Fala pra mim. Vamos roquetar tô... tá de novo. Ele tá sozinho? Tá com quantos? Dois, dois, dois. Tá. Vamos roquetar. Peito. Olha lá. Quer quebrar centro. Ele quer quebrar centro. O negócio é ruxar lá na um, puxa um, Tem uma. Boa. Tá se curando. Tem um mirando. Sim, sim, sim. Estão com 4 packs de bala Porta blindada também tá? ah ô Hackzão, como é que você tá vendo tudo isso? Eita O quê Como eu tô vendo, na live Ah, você tá vi. na live? Ah, tá pô Tão fugindo Tão tá fugindo? Aham, uh -huh. um deslogou, amiguinho! Um oh, amigo deslogou lá um só... só vai, só vai Vai, viu eles estão marcando a loot. Aonde? Em cima da torre? Eles... Embaixo, embaixo, embaixo, no chão. Em direção à antena. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Ali embaixo, no muro, na direção, da mira Ei. do muro. Oh, os caras ferram de vocês, hein. Cara Carai, tem muita vocês. árvore, velho Cadê, cadê, cadê? Agora é aqui, lá. ó. Aqui é do aqui lado, aqui lado da base. Lado. Ah, acertei no C, viu? Eu... Não tem ninguém na torre. Vou pegar eles por trás aqui. Ó. Ah, vou tomar da. HS! HS! Boa! Tem seringa aí, ô Daniel? É porque não renderia essa bolinha, ô oh, Bills. Fui eu, fui eu, fui eu, fui eu. Estão atrás do, do pilar lá. Ih, tomei só uma. É que você tá sem capa. Eu tô sem capa? Onde que eu tava indo de AK? de AK. Não, faz isso não. Eles dois, não de frete não. Ixi, caralho! Como assim, mano? Eu não tô enxergando, cara. Não dá pra ver não. Como assim? Mas eles tão enxergando nós? Eles tão. Mas nós também. Tem cara, tem cara do lado tem da. Subiu, subiu tem cara na esquerda aqui, o Daniel. O cara lá no morro, no morro, amigo deles. Não um saiu aí. Olha aí, ó. Estou pelado, hein. Infelizmente eu fui. Ah, deu ruim pra nós, man. Ah, deu ruim pra nós, man. Vocês querem é boltar? Tem um bolt aqui, ó. Eu quero, velho. Eu tô aqui no portão aqui, aqui, tô longe aqui, ó. Tá aqui. Vou derrubei, derrubei, derrubei. TC, TC, TC, TC. Já estão, tá, já mandam lá. Cadê o C, cadê o TC? Cadê o TC? Aqui, ó. Aqui, ó, aqui, aqui, aqui, aqui ó. Só pra TC, velho. Aqui, aqui, aqui, ó. Aqui, ó, F. MP5 aí, ó. velho. Tá trancado? Tá, tá, tá, tá, tá, tá. DC. Nossa, ter ter. cê é louco. Meu ser. Se liga, vem o Rockstar, Não tem, nossa. Tem guarda o velho Tem madeira aí? TC uhum. não tem? Madeira? Não DC tem, não, não, tem? tem, não, tem. não tem. Então, pega, pega o TC e vem pra tua base aqui. Aperta, aperta o H, puxa tudo que vem, vem. Vambora. Foco em de volta aí. Pega só o TC que é mais importante. Foco em de volta. Não, não, tem pólvora ali, você pegou, Bils? Sobra não. Caramba, não tem. Não peguei nada aí. Tá pegando aí? Sim, sim. Não, é centro. Bora, bora. É Passa o H aí, vem, mano. Já era, já era. Pega o mais importante. Vambora. Tô no aqui. Vamos pôr onde? Pra nossa base? centro né? É isso, isso. Eu a isso eu tô... tudo lá, mano. Tá morto ali ó. Só cox nas costas ó. Obrigado. Oh, onde é que botou o pano? Tem aí? O pano? De... É. Não, não, tem nem aqui lá velho. Tô precisando um pouco tecido de tecido algum pra alguém Não tenho. Tecido vem lá, eu tenho aqui ó, tem... tem um pouquinho aqui. Helicóptero, ele nasceu, hein. Vou esperar não é o L brabo não? Não, ele nasceu, vou decolar, sozinho, também bem. Tá, quase tiro no outro lugar. A bala está saindo aqui, a bala não? É, tá. Um pouco de seringa aí. Tomou. Agora Tomou, explodiu. O, explodiu. o cara explodiu, o cara explodiu, hein. Deus. O cara morreu lá, hein. De coisa. Viu? Tá é. Não, não, vamos continuar aqui. Não aqui deixa eu só pegar ah, o Só sobe, sobe, sobe, sobe no topo aqui mesmo. Tá cheio de loot aqui ainda, mano. Não, não, vai, não vai, deixa aí, deixa aí. Vai, Depois né pega. Vai, vai, vamos vai. Vou estourar aí. Pega. Tô descendo. Já lá na porta já, aí quebrou já. Man, a torre que eu falo cada é vez, tá? mira essa aí. Derrubou. Tem uma trap ah, tá. 12 lá, tem porta ali. Trap 12 dá, dá tiro nela, dá para ah, man. na base mesmo. Ah. Os caras aqui ó. Ah porra, filho. Olha o L, olha o L x1. faz uma parede velho. Cadê a madeira? Cadê a madeira? Cadê, cadê faz uma a parede. Parede, cadê, cadê, madeira? Cadê? Madeira aqui, madeira aqui, madeira aqui. Traz, traz, traz. Cadê a matela? Tem pedra aí no outro pauzinho, hein? Cuidado madeira aí. Bastante fogo. Matar. Ah, só. Tem pedra, hein? Tem, tem, tem. vou, ficar aqui Eu vou um nele, Alguém aqui agora Alguém chegando aí? Vou proteger, hein? Vou proteger, hein? Se liga, se liga. Cadê metal? TC, TC, TC, TC tá aqui, TC tá aqui. Falei. É o TC. Madeira, vai, madeira e manda aí. Consegue construir aí já? Consegue, consegue, aí, tá Consegue, cheio. mas tem que colocar. Cadê metal? Acho que tá madeira ainda, né, mano. Suave. Eu tenho aqui, cadê? Dropa aí, dropa aí Tô colocando, tô colocando pra gente, quebra Vai prosseguir aqui? Pega o que dá e bota no armário aí Tem mais o que Ah, TC, TC, TC Pega os mais importantes e bota no armário aí Nossa, isso aqui é puro carvão, velho não tem, não, né? Mata aqui, velho. Tem ter que estourar essa porta aqui, velho. trap, peguei aquela maçã também. É, essa outra aí também tem loot. Peguei viu? munição aqui. Tem, tem. Só que tem, o negócio tem. é o seguinte: a gente vai ter que estourar pra lá pra poder vir pra cá. Sobe aqui em cima, aqui, sobe de cima, aqui, ó. Aqui, ó. embaixo mesmo, né? Quase. Afasta bem, bem. ainda, hein? Né? bem no cantinho. Cuidado pra tu não estourar a gente. Tem pedra não? Tem pedra aí? Tem. Joga um pouco. Tô atirando o cara que tá chegando aí correndo, pelado. Cuidado, cuidado. Pode ter trap 12, hein? Outra portal Cronos aqui, ó. Paga ponto Vou jogar, vou jogar aqui Zé logo logo Tc caiu viu, Tc oh, caiu hein Tc caiu hein, peraí pera Tc caiu, peraí faz, um, faz uns baú aí também pô. Achei madeira aqui um pouquinho só Tô fazendo, tô fazendo, 2 um segundos Faz uns baú aí já também E põe a galera menina, um bagulho Vai ser é louco aqui Puta, botou em cima do stashzinho, mano Puta, mas não vi, não stashzinho vi tá aqui aqui, carvão, velho Stashzinho full carvão, mano Tinha mesmo, né, tinha Ah, consegui Não, consegui ver Não, consegui velho. Não vi mesmo Tem que fazer um baúzinho, mano Fazer baú, fazer baú Se esse stashzinho aqui não tem coisa boa, aí joga fora Ah, baú madeira Tem madeira aí? Tem um pouquinho. Faz um baú então. Eu fazer um Olha okay, quem que é. Kelly ó. ó, Já Sim. vi os nomes ó Blood of Nossa. Wars. Oxi. Ah, está do outro lado da porta. tá do lado da porta. deixa aqui é o metal. Dá para estourar daqui ó. Daqui um... do cantinho. Nossa. Não, tu consegue estourar daqui. Não consegue aqui ó. Daqui não, dá não. Opa. É Embaçada, hein. Você vai morrer daí, velho. Certeza. Meu Deus, meu Deus. Mentira que não morreu. Ah, <risos> filho. Deu dano Aqui é quase nada. Aqui é contada. Tá perto. Um... Nossa, mais baú. Nada. Ah, tem uns setzinhos, né? aí embaixo. Tem umas roupinhas, ó. Ah, tinha nada ali. Aí já dropa o que dá no baú tem, ó, tem, tem sub aqui embaixo, aqui ó. Mira ó, as marchas. Vou dropar o que dá aí no baú. Peguei aqui pra lá daqui. O que a gente podia fazer também, que lá na nossa base, velho. E tem isso aqui ó, se liga. Aqui ó, pode passar o zinho. Hum? Dá pra passar os itens pra lá, isso aqui. Duas padain. Ixi, tem cinco, tem, tem seis pistolas aqui dentro. Psst. Isso aí dá pra reciclar. Bastante coisa. Deixa eu pega isso aqui pra nós depois. Vai ter que, ter, vai ter que continuar estourando aqui. Hein? Quebra esse baú de baixo aqui, ó. Quebra esse baú de baixo aqui, ó. Rasta aí. Rasta aí. Rasta, aí. É Rasta aí. Não, não, não. Rasta aí. Ai, caralho. Sai daí, O bagulho ah, tá cantando lá fora, hein, velho. Acabou minhas rotas. A Sentry tá como lá? Se cara quer chegar, só se pode. Não sei disso. Porta de garagem. Os caras andando aí, né? Ah. Não ah, dá pra tirar daqui, não? dá? Não, não. Daqui, não. Não, não é Mas não eu dá. acho que aqui é o loot final, mano. Ah, tá, mas e pode aí, ser é que tenha coisa mesmo. lá na tole, né, velho? É, não, não, não. Mas lá então, se tiver. Faz aqui, ter ter ó. Faz ali. uma porta aqui, ó. Põe aqui. Não tem metal, velho. Não tem metal. Não. Tem aqui, tem aqui. Tem tem tem que... Armário. Tô então, fazendo liga. vi alguém passando correndo. Falei, lá fazendo porta, hein? Tem cara aqui, velho. cara aqui. Tá em volta da base, correndo. Ô, né? não sai daqui. Tem que sai, quebrar sim, isso sim. aí. Consigo quebrar? você quebrar. E aí, isso. vai ser? Pode sair. Não, não, quebra não, quebra, quebra, madeira, quebra. Madeira, não, não que, Peraí, aí. Madeira e madeira e pedra, Peraí. Vou pegar aqui, rapidão. Não fica na minha frente não, que isso. Bora tempo, pô. hein? Bora você vai dar tempo. eu quebro. Não, eu quebro ali que você com ela, pô. Aí, eu tenho madeira e pedra. Peguei ó, a porta de metal e ó. Preciso de madeira e pedra, mano. Eu tenho pedra aqui ainda. Tem um mil de pedra, tu tem ainda aí? Não, não tem nada. Quem que tá fazendo isso. É um Robert lá fora. Madeira e pedra. Aqui da base é? Madeira e pedra. Isso. Não tenho, velho. Não é tem nem os dois, velho. Já viu os cara. Bills tenho, tem, tem. no chão. Madeira. Aqui, ó. A planta. Planta e tem tenho, planta, planta tem planta tem Só quebrar. Posso segurar ele, ele quer, você quebra lá o Bills, subiu, segura. Segurei cadê? Bills. Bota a porta antes aqui, mano. Não, não, aqui tá de boa Não, mas se os caras entrar aqui eles entram Dá o tempo, vai rolar Foi É Só quebrar, só quebrar, só quebrar Pode quebrar. quebrar, um, dois, três. Vou ficar de boa, se ele aparecer Vai, Calma. Ixi, eu tô sem codilock. Eu tenho um codilock, pega, pega, pega. Vai moleque, vai moleque, vai moleque. Vai moleque, é sua, é taparé. Nossa, filho, pula, pai. Aí, aí, aí Nossa, a comemora tá é cheia de coisa. Pula, pula, pula, pula. Pula, pula, pula. Aê, moleque. Peguei algumas coisas aqui, velho. Peguei, na base, Peguei metal aqui pra derreter, sar. Relaxa, pô, achei, enfim Pistolinha. GG, <risos> mano. Ó, oh, tem mais pistola aqui também. Tá?